E aí pessoal, voltando aqui em Half-Life. Ontem jogamos né e encontramos um boss. Um monstro cheio de perna que sai batendo nas coisas, pegando gente, estourando os corpos e coisa mais. E hoje a gente vai tentar derrotar ele. Lembrando aqui que eu joguei esse jogo quando era criança. E eu não conseguia passar logo do começo. Porque eu não tinha computador, eu jogava na loja do meu show. Aí a gente <risos> nunca conseguia passar do começo. Era sempre... Jogava um pouquinho. Aí dava a hora de ir embora e tchau. Tchau, benção. Ou alguém tinha que mexer no computador e coisa e tal. Uh, uma coisa que eu percebi também, cara. Eu tava testando aqui Left 4 Dead. Tava me mexendo nas configurações. E eu deixei o, o, o aplicativo que eu uso pra monitorar aqui a placa de vídeo. A CPU ligado e olha só, a gente tá com FPS alto, né? A gente vai ter que arrumar isso aqui, porque não, não tem necessidade. Bom, vamos logo lá carregar o jogo. E aí? Vou fechar esse console aqui, pelo amor de Deus. Beleza, ó. Era aqui que a gente tava, ó, o bicho batendo a, as patas aí. Eu não sei como é que dá o para Provavelmente a gente vai ter que dar um jeito de ligar aquilo ali para tacar fogo nele, e olha só, a gente tá com 90 FPS. Não precisa disso, cara. Então, a gente vem aqui, ó. FPS max 60. 60 tá bom, né? Aí, ó. GG. Isso aí vai poupar o processador. Vai poupar o de vídeo, Processador mais, né? Bora matar esse chupador aqui. GG, Tem aqui esse guardião esse aqui vai, vai pro saco. Escuta, gente. Fica quieto. Olha só o que ele falou, Que da hora. Escuta, gente. É o seguinte. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó, oh, parece que deu uma acalmada lá no vento. Deu uma acalmada legal. É o seguinte, mano, eu vou ter que tentar descer ali, talvez, sei lá. Ai, já mamei. E agora, pra onde é que eu vou? Caralho, mano, mal chegamos, já mamamos, hein? Aqui que pariu. Bom, parece que a gente vai ter que dar uma largada nele por enquanto. Vida é recuperada, só falta a armadura, agora. Trocar de arma, né? Vai que a gente encontra algum desafeto. Caso a gente encontre algum bicho mais fraco, é só trocar rapidão. Vocês estão ouvindo? Tem alguma coisa aqui em cima. O que é isso? Morre aí, meu bom. Poxa. Caralho, o bicho tá forte. Acabou com o nosso resto de armadura. Fudeu também com a nossa vida É, não tem muita coisa Pra fazer, né Sala de combustível, provavelmente ali que a gente vai ter que Conseguir entrar O que eu vou fazer isso aqui Deve ter mais bicho aqui Que a gente tá ouvindo barulho, né Bom, aqui por enquanto tá de boa eu acho que essa água aqui a gente pode cair nela, é? pode sim. Olha só. GG. Manos. O negócio tá sinistro nesse jogo. É difícil, cara. É um jogo antigo, mas é difícil. E olha, é feito pra ser difícil, né? eu acho que a gente não vai poder cair daqui, né? Bora ver. Provavelmente a gente não pode cair daqui de cima. Então vou ter que subir aqui. aqui a 12. Sabia que ia ter cara, cara aqui em cima. Não ó. nada. E a gente ainda tá cheio. É, pelo menos munição a gente tem de monte, né? Eu poderia estar usando as... as granadas, mas... Só que eu acho que nem tem tanta necessidade aqui. A gente tem muita bala de 12. O que tem aqui embaixo? Pelo amor de Deus. Não tenha nada ruim aqui embaixo. Eu já estou vendo que isso aqui vai ser um desafio. Porque se vocês... Viram os episódios anteriores, a gente tem bobia de escada. As escadas sempre dá errado. Porra, será que nós vamos ter que ligar essa turbinona aqui sinistra? Pra que serve essa bosta? Olha só. Olha a merda rolando. Nossa, mano. Ai, caralho. Vamos ter que subir de volta? <risos> Viu só? Como é? Oxi, voltamos isso tudo? Não, não acredito. Vou dar um cortezinho aqui. Gargar, vocês voltam comigo lá. Ok, guys, voltamos. Ligamos aqui a turbininha. E agora, pra gente sair daqui? deu, né? Pera aí. Como é que eu vou sair daqui, cara? Eu acho que eu... Era para ter... Pera aí, pera aí, pera aí. Aqui pra cima não tem muita coisa tem. Deixa eu ver se dá pra quebrar Ó, oh, pior que dá pra quebrar, né Será que eu vou ter que fazer algum... Alguma coisa com, a... com aquilo? Eu acho que não Bora ver se mudou alguma coisa aqui no jogo Será que a gente vai ter que voltar? Vai ter que acontecer aqui, gente Eu não faço ideia tá? Bora ver se mudou alguma coisa lá atrás Granadas cheias É pra ter mudado alguma coisa aqui atrás, né Pera aí que eu olhei aqui do lado Não lembro Cebola aí. Nem nada. Tomara que seja alguma coisa. Tomara que tenha ligado o um fornecimento de energia, sei lá, pra gente poder... ...tacar merda naquele bicho. Ui. Ai, que saco, mano. A gente fez poxa, gente. Na moral, fala pra mim. Não que deu, que não deu, não deu. Não, não fala pra mim GG, consegui entrar, vamos ver aqui como é que tá aqui ó, o processo nessa sala, né? Nada cara, oxigênio, combustível, poder, energia, eu acho que o oxigênio a gente forneceu, falta agora o combustível, e lá aquela, aquela outra sala lá é o combustível, depois do combustível vai faltar o poder. Não é? Acho que é isso. Deixa eu tentar dar uma observada aqui nesse lugar. Tem outra sala ali? Ou será que é a mesma cultura aqui? Calma aí que a gente vai montar o quebra-cabeça juntos. Pela ali com a sala que eu entrei. Beleza. Deixa eu tentar atacar outra granada nele. isso aqui. Opa. Opa. Essa foi a sala que eu entrei antes. Foi. foi ela mesma. Tem outra sala pra lá, não tem? Tem outra sala pra lá. Vamos atacar mais uma granada. tramo. Puta que pariu. Sou frito, mas... Pô, eu acho que ali dá pra pular com o traje, tá? Só que eu não vou arriscar por enquanto. É, mano, nós vamos ter que dar um salto com o traje aqui, eu acho. Mas é o seguinte, vamos salvar. Salvar o jogo. Puta que pariu, que jogo... O jogo não quer dar o salto do traje. Ah, eu acho que era o salto normal o E agora? Vamos lá, acho que é, que é salto normal também. Salto normal. GG. Então a gente já ligou o oxigênio. Falta ligar a energia e o combustível. Vamos ver. O que a gente vai ter que fazer aqui, bicho? Olha os cachorrinhos do demônio. Pode vir, né Pode vir você também. Não, você não vai gritar na minha cara, não. Parece que aqui vai ser, vai ser a energia, tá? E a sala de combustível, manos. Onde é que vai ser aquela merda? Olha vale lá. Me mandar de pistola aqui. GG. Ó, oh, HP. GG. O que, é que vamos ter que fazer aqui, bicho? Dá um medo de encostar nessas merdas. Que porra é essa? O que, é que tá acontecendo? Ah, o elevador tá baixando. Tem um chupador ali. Tem outro chupador lá atrás. Nossa. É, só, só tem essa saída aqui, então bora ficar mirado nela. Vamos preparar. O que aconteceu? Deu merda aqui. Deu merda aqui, cara. Como é... Onde é que eu tenho que ir agora? Olha só. Caralho, o que, é que eu tenho que fazer? Vai cair essa porra. Nossa, que cagada, mano. Olha o louco. O que, que tem aí pra mim Eu espero que ninguém me peça para ativar o gerador de volta. Mas Os é. Desceram lá e nunca mais Caralho, desceram lá e nunca mais voltaram. Mas é para Eu tenho que ativar. Na frente. Eu tenho que ativar, cara. Eu me recuso a dar outro passo. Ah, então fica aí seu cabelo. Perigo, de radiação detectado. Sem armadura a radiação come o nosso boga, cara. Tá, onde é que eu vou ter que ir? Ó um bicho ali embaixo. Jogo Lazarinho. Puta que pariu! Eu achei que essa merda ia me despro. me desproçar. Opa! Isso, cheguei. Esse é meu esconderijo. E não vou sair daqui até que tudo esteja bem. Peraí, eu sei que isso aqui vai dar merda. Bora ficar olhando ali. Sai daí, meu bom. Sai daí, meu bom. Sai daí, eu tô falando com você. Sai daí, cara. Parece que eu vou ter que ir do outro lado, hein? Eu já sei como é que eu vou fazer isso. Tá? Ai! Vai me matar, ô, treco? Hum... Olha só. Já sei, mano. Já sei, já sei. Tá loucaço aqui, ó. Caralho. Mete o pé. Antes que <risos> o bicho volta. Puta que pariu. Cientista, tua última chance. Sai daí, meu brother. Sua última chance. Ah! Tomou no cu, bicho. Eu não acredito nisso, cara. Que jogo sacana. Tá, chegamos de volta. Ou seja, agora a gente já sabe que tem que ligar essa porra e sair igual louco. Ah, eu saí louco demais. Pequena fratura detectada. Sistema médico automático ativado. Morfina utilizada. E aí? GG, hein? Ligamos o gerador. Cara, agora para pra voltar. Eu acho que compensaria a gente... Compensaria a gente tentar... Recarregar esta porra. Compensaria? Eu nunca pensei que coisas como essa poderiam acontecer. Procurando atenção médica. GG, então, o gerador tá ligado? Toda agora os motores voltaram a funcionar. Sim. Você tem uma pista do que eu tenho que fazer agora? Não, tá certo. eu vou ficar aqui e esperar os meus colegas. Ok. Como é que eu saio daqui agora, meu bom? Ah, tem uma escada, né? Tinha que ter a escada. Caralho, que enigma, hein? Galerada, molecada de hoje não, não tem condição de Tomar pequena criatura detectada. Nossa, só pra sair aqui eu tenho que quase morrer, velho. Tá no cu. Bora matar os chupadores né? Só de zoeiras. Só de brinques, mata eles. Ai, que delícia. 65, só. Puta que pariu. 65 e 0 de... É, já vi que não é assim que vai dar. Oi. Só deu um toquezinho na água, só. Mas é mestre aqui, filho. Não, não o que é isso? estamos tomando porrada? Bom, agora falta a sala de combustível. Onde é que vai ser essa sala de combustível? Onde que vai ser essa sala de combustível? <risos> não. Não. <risos> Eu só não aguento esse jogo, velho. Que joguinho é um lazarinho. Consegui um. Paralelamente, esse tem que esse ser chato. Ai, que delícia. Gente, onde é que tem outra porta aqui? Ó, tem uma escada ali. Se uma escada, é subindo. Desgraçado. Desgraçado. Vou entrar aqui. Lembra que ó, a gente leu e por aqui tinha uma sala de combustível? Eu lembro. Well, o Acesso negado? Por que, que tá negado? É, guys, parece que vai ter que ser por outro campo, bicho. Eu não vejo acesso nenhum pra dar nesse local, não vejo, simplesmente não vejo acesso para lá. Tem aquela outra plataforma que a gente acabou de ver ali, né, naquele outro lado. E provavelmente vai ser por aqui o acesso. Será que é ali? Eu acho que é no próximo andar Porta aqui, cara. Tem que ter uma porta aqui. não tem. Não tem uma porta aqui. Onde é que é a sala de combustível, gente? Onde que é a sala de combustível? Tá vendo? Tem poder. Não tem oxigênio ainda. Onde que vamos arrumar oxigênio e... e combustível? Será que vai ser aqui para trás? Eu acho que não. Viu? Ai, que legal. HP. Putz, não tem saída. Eu acho que não vai ser por aqui, cara Ia ser muita loucura se fosse voltando Não, não tem como voltar também pra cá Três granadas Com poucas possibilidades de recarregar as granadas, tá? Hum, tá difícil, hein? Tá difícil essa até agora só recuperou o power. Eu jurava que o, o oxigênio era para estar tá funcionando. O oxigênio pelo menos era para estar tá funcionando. Era assim, o oxigênio era para estar tá funcionando voltar aqui no... Pera aí, ó. Se liga só. Wind Tunnel. Túnel de vento. Aqui é o túnel de vento. Ah, mano. Será que eu tenho que quebrar também aquela aquela parte de cima pra, pra funcionar? Nossa, a gente tá quebrando cabeça aqui nesse jogo, hein? Que doideira. Agora ah, testar. Pode ser que não tenha dado certo. E ele tem granada, né? Ó. Oh. E a pistola é muito boa para longa distância. Eu vou deixar um carregador de pistola, cara, não tem condição. E se eu fizer esse teste aqui? é uma loucura. Não acredito. Não acredito. Ah, oh, meu Deus. Eu tava em cima do bicho. Gente, que jogo louco, né? Caralho, os bichos estão tá tomando anabolizante, filho Ó Não é possível Aquilo ali não morre não Eu achei que não era possível interagir com ele. Ó. Oh. Oxigênio 1. Ué. Ó, não acredito, mano. Deu certo. Combustível 1, um. oxigênio 1. Um. Pula, de Deus, funciona. Voltamos pra cá, né? GG. Então aquela porta ali era só pra sair, mano? Que joguinho, hein? Que joguinho mais... Lazarento. Mais filho da putinha. Nossa senhora. Eu vou ter que fazer uma crítica aqui esse jogo. Vou xingar o desenvolvedor dele todinho. Como é que faz um... Um negócio pra dar tanto trabalho Tem que ter curso pra jogar, cara Tem que ter curso pra jogar esta merda ah! Nos 45 do segundo tempo Nos 45 do segundo tempo, cara O bicho vai lá e me dá uma piruletada do caralho Olha só pra você ver como é que esse jogo é Lagrão eu passei tão de boa aqui, cara Lá vai, então, a minha última granada A última granada Ih, não, tem mais Tô com seis ainda Toma aí Toma aí Você não vai me matar, cara? Você não vai me matar? Bora, bora, bora, bora, bora, bora. É agora, é agora, pessoal É agora, pessoal Ai! Mentira! queima essa é atrás! <risos> Nossa senhora! O que tá acontecendo? Queimou! Queimou! Queimou! Queimou! Queimou tudinho, cara! Como é que eu saio daqui agora? Como é que eu vou lá dar uma olhada no que que restou do, do menino? Cadê o guarda? Oh! Sou polícia. Só sobrou a pistolinha dele, cara, no chão. Meu Deus. Eu tô emocionado aqui, cara. Por minha culpa ele morreu. E aí? Ah não, para de tomar dele. Pequena fratura detectada. Ai, será que vamos ter que descer aqui embaixo mesmo? Pelo amor de Deus. Olha isso, mano. Que bebê é essa? Caralho, mano. Então derrotamos o bicho piruleta, bicho. E agora? E agora? E E água? Olha só os pedaços dele aí, cara. Tá, pra onde que eu tenho que ir, bicho? Será que eu tenho que descer ali embaixo? Calma aí, não com tá, nada decaindo. Relaxa. Caralho, eu vou ter que ir lá embaixo. Fazer o quê? Puta que pariu. Vai ter que ser no pé de cabra. Respira aí, vai. Bora lá que o cabra aqui é cientista cara. Putz E agora, gente? Oh! Um R8 Um R8, cara Ou será que é um Magno? Não sei que porra é essa eu sei que esse aqui é o, é o bicho forte. É a arma forte. Aqui. É um cientista. Fale comigo, meu, meu avô. Fale comigo. Não, você tá morto. Você morreu aqui nesse local, desse jeito. Temos que dar um enterro digno pra você. Não dá pra te dar um enterro digno, foi mal, cara. Pariu, mano. Puta que pariu, cara. Olha só, mano. Ah, recuperou a vida. Caralho, menor. Oh, já joguei um filho da mãe, cara. Não dá, cara. Vou tentar abaixar aí. Por aqui não vai Vamos tentar ir lá embaixo de novo Não vai, cara Não vai, agora deu aqui Ah, finalmente Finalmente descobrimos Tem uma passagem ali no lado Cuidado que tá cheio de radiação tinha isso. Né? Finalmente a armadura. Bora lá. Nossa, mano. Gord demais. Se eu não tivesse perdido vida ali. Porra, e agora? Opa. Opa. Olha só Perigo. níveis de radiação detectados. Deixa eu subir em você, bicho! Toma no cu. Não. Não. Não. Nossa, cara, toma no cu, velho. Toma no cu desse jogo, Toma no cu desse jogo, cara. Toma no cu desse jogo, cara. Toma no cu desse jogo, cara. Toma no cu desse jogo. Puta que pariu. Só aceita. Só aceita. Aceita. Suicídio é melhor. Puta que pariu, menor. Ah maluco! Saquei! Viu só? Saquei agora! E agora a gente vai ficar com a vida cheia. Melhor ainda. Vou lá, um casfui aqui, cara. Ai, casfim gostoso! GG! Agora vai dar bom, hein? Tá vendo? Não é a primeira coisa que se vê que você tem que fazer nesse jogo. Às vezes, a resposta tá lá atrás. Está aqui embaixo também, né? Beleza Puta que pariu Ó, oh, tem uma Uma válvula Tem uma valve, né? E aí? Ah, meu que pai! Eu só fico perdendo vida com pedra. Sei. Olha só, estamos dentro dos canos de novo, né? Igual Mario. Só se eu tivesse com pouca vida, tinha um bicho aqui embaixo. Ai, ai, uma mina M23B. Cara, que nostalgia! Eu queria ter uma Claymore. Mais uma frágil. Vidas. Minha... Essas minhas talvez vão ser úteis contra os, o, o exército, né? Ou até monstro fox. fortes. Mas o exército geralmente segue a gente. E o dano deles é embaçado. Ih, e sabia? Eita porra. Um soldado alienígena, cara. E aí, meu jovem, o que que tu quer da vida? Vai embaçar com nós? Vai embaçar com nós? Tem um exército aí te metendo bala? E tu quer embaçar com nós? Não, comigo não. Embaça comigo não. E eu não vou te meter bala não, cara. Puta que pariu. Cara, o então é só Meu amigo, que coisa que dá gelo no, no, no olho do Bogdan, cara? Eu acho que não dá para nós derrotar ele. Na real tem Explosivo ali, né? Isso aqui é fogo. Caralho, menor. Que porradaria sinistra. Seguinte, vamos recarregar isso aqui? Tá recarregar já. A na cabeça Caralho, que bicho sinistro, mano Deixa eu ver quanto tempo faz que eu já tô jogando isso Porque eu acho que já é hora de encerrar, né? Polícia, você tá bem, cara? Nossa, ele tá... Senhor, fazendo... se puder ligar a energia daquele trem vai levar a gente direto para a superfície. Eu mesmo tentaria, mas é um caminho longo até a sala do gerador e tem coisas no caminho. Meu amigo, eu temo que você não conseguirá ir conosco. Infelizmente. Mas sim, cara. Eu vou honrar o seu último desejo antes de morrer. Eu vou ligar a energia daquele trem. Meu gaúchão. Ah, ele tá lá, que é dele. Eu, eu acho que eu vou ter que matar esse bicho. Você tá vivo ainda? Tá vivo ainda. Tomara que você consiga, cara. Eu torço pra você conseguir. E consegui uma munição de pistol, hein? Eu, eu, sem dúvida, cara. A minha arma preferida é essa pistol, cara. Desgotamos aqui o negócio. Track Power. O que, que aconteceu? Eu quero entender Olha Digo, Conectou pra cá E conectou pra cá Eu já entendi vamos, vamos ter que puxar o bichinho pra cá Depois girar Pra ele ir pra lá e embora Então nem adianta a gente fazer isso aí agora Foi de onde a gente veio. Mas aí, galera. Vai ser o seguinte, manos. Derrotamos o bicho piruleta lá das perninhas. Difícil pra caralho. Vamos ficar aqui com o nosso amigo ferido. Vamos dar suporte pra ele aqui. E a gente vai ir de base e vamos de arrasta pra cima, cara. Próximo episódio a gente continua. Derrotamos lá o bicho piruleta. Pegamos esse oitão. Cadê? Pegamos o oitão aí, ó. Siniscrão. E. Próxima. E o próximo episódio vai ser derrotando esse cara aí. Então. Já se inscreve no canal. Deixa o like, comenta alguma coisa se você achou legal. E tamo junto, meu brother. Valeu. E até a próxima. Vamos aí. Realizar o último desejo aqui do nosso amigo que tá moribundo. Nosso amigo polícia aí, o pracinho, a guardinha, sei lá. A gente vai ter que pegar aquele carrinho, transportar ele pra lá, girar isto aqui assim, ó. E fazer... Poder ir embora, né? Sei lá, ir embora desse local. Mas aí eu não, não faço ideia de como a gente vai fazer isso. Então a gente vai descobrir junto no próximo episódio. Eu fui!